Vídeo novo do Juqueira? escreve lá e assiste, meu parceiro. Tamo junto. Óbvio que o é Zed. E o Speak speak English, Juqueira? Yes! I speak very well good. Thank you so much. For the sub. <risos> tá, tem uma killzinha no mid, mano. Cara, eu quero jogar de Riven. Mas sem ser Riven, eu tenho... Ah, Zed não tem, né? Tem Talon, velho. O Talon Django é poderoso, chat. Caim... pô, cara, que eu, nossa, mano, Caim e Riven vai ser muito chato enfrentar a Soraka com essa é pé de Cain e Riven, mano. Por causa do W delas, por caso do E da Soraka, o W é a sua pé. Eu preciso de AP aqui para dar uma redondadinha. Um AP agora seria interessante, mano. Eu não quero pegar a mordeca aqui, não, que o Vagabundo vai me cautar. o Kai tá muito ali no bot side com mid. Ficou de velho. Ficou de eco, mano, para ter um pouquinho mais de AP chat. Eu queria pegar a EP porque se eu não pegar AP, o Vagabundo faz nem já e acaba com todo mundo, velho. verdade, acho que o nego vai continuar fazendo já mesmo assim. O eu pego aqui. Predador, foda-se, vou assim, mano, Eu vou de Predador, velho, tô nem aí oh. Pô, pior que é uma Kale, né, velho É a porra de uma kale, cara Não vai ter como, não vai ter como É uma Kale, tá ligado? Eu não consigo contestar esse Aronga aqui, mano B, B, B, Eu vou de Proto, hein, chat, o que vocês acham? Protobelt, ok? Maravilha. Que isso aqui, cara? Que isso aqui, cara? Otário Nice uh! 40 sec pro blue Posso pagar linha, mano DCC Stun Cara, que clean, mano ah. Ah, Quase clean Não, dive em si foi clean Só que o caça estourou nós com o TT, né mas tá suave. Peguei o Red. Vou aqui, ó. Uhum. Nice. Vou só dar um Qzinho e vou ralar. Na real, ralo, mano. Acho que não ralo, não, chat. Ralo não, ralo não, mano. Vou fazer mais jungle, velho. Esse uh. uh. Bora. Dragãozinho pra nós. Tô bem farmado. Eu acredito que vamos farmar pra caralho, né, brother? O sucesso é serial da B aqui, chat. Mas eu acho que vou um full clear, mano. O clear do Xilimon. Fé com fé. Tem uma chance de ele ter roubado tudo de mim também, velho. Mas não roubou, não? Não dá pra pegar, cara. Não entendi esse flash dele, não, mano. Queria só levar minha... A wardzinha ali, cara. Agora o cara vai saber que eu tô indo pro Red depois disso aqui. me invadir. Será que eu tinha que fazer alguma coisa aqui, chat? Cara, eles não têm visão, não tem como saber que eu tô aqui. Porque o Graves saiu invadindo e eu tô fazendo isso aqui e ninguém. ele não fez nada, tá ligado? Você então, magicamente o nego brotar, já tô ligado. não ah, você demora, mas ele não tem visão, porra. Olha ah lá, viu? Não tem como saber. Fala dele. Fala dele aí. BBBBBBB. Fechei protobelt. Uh. Graves e mano. Que bagulho broken, brother. Deixa eu beber em paz. Rzão? Ah! <risos> nice, mano! Por que que a gente esperou cinco segundos, mano? Que eu ia estar juntinho. Nice! Bora, chat! Isso daqui é perigoso demais? Sim, sim. Ou dá? Dá, hein? Ainda deu um daninho no safado. Na... Ah, trash! Não, não, não, não, esse cara daqui tá... Ah. Mata chance, o cara tá me invadindo agora. Nice! Peguei o Blue. Vamos lá, Soraka. Eu enviei, tá tendo TP. Não dá pra matar ninguém. Ter... Não, mano. Essa caciopéia tá, tá acabando com o jogo, cara. Essa caciopéia tá. Ah, essa caciopéia! Caralho! Eu quero 15 barricadas 15. Tá de dano, mano. Fé. Boa noite. Nossa, Boa eu tenho um predador, eu comprei em bota agora. Ah! Cara, eu fiquei muito preocupado é. de virar da Ustuione, velho, mas. Era o pra ter tomado. Já dar melhor. Cara, essa Soraka, cara, essa Soraka é uma filha da boa aqui. Eu. Depois de 15 vezes que a pé saiu, Isso. Cara, finalmente, chat. Vai ser. Um por um, um por um nessa piranha? Botalha! Eu tô vivo! Morri no smite. Rio Soraka. Nossa, o cara deu pro lado de errado. Ai, o cara deu pro lado de errado. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Nossa senhora, muito close, velho. Muito close. Cara, qual que é a brisa de ser monokeio e esperar que o seu time... Vai conseguir carregar 4x5 até 40 minutos de jogo pra depois você ser útil, mano. Jesus amado, brother. Kayo, pelo amor de Deus, queio. Participa do jogo, cara. Participa da porra do jogo, cara. Uma vez só. Obrigado. Obrigado. Ai, soraquinha. Não faz isso. Pega. Vai, trash. Ah, cara... Salve, salve. Então é, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei? Jogar contra Suraka e Cassiopeia, mano. De Riven, de Echo, essas porras. Olha isso aí, velho. Puta que pariu, mano. Que bagulho nojento isso. Que eu salvou, que eu salvou demais. Agora vamos olhar aqui. Boa nada. Vamos morrer pro dragão mesmo. Nice, o... o bicho aqui tá muito forte, velho. Aqui eu também entro no jogo poderosamente. Usei pregador, foda-se. essa que a sua piranha do caralho? Vagabunda Quem? Cura o palhaço Se eu te matar, quem que vai te curar, essa piranha? Qual é a caçopéia? É e aí, playboy, tá doidão? Oh, voltei, amiguinha Desveio do que é era a aqui Vamos na mano, matou já Só vai na Soraka, mano, só vai na Soraka O quê? O quê? Cassio Johnson, mas foi muito gay, velho. Matou! Worth. Isso foi 4x5, mano. Foi, né? Worth demais. Olha que item broken, chat. Olha que item broken, chat. Que item ridículo, mano. 162 de AP, 45 de cooldown. Paguei 800. Clum! 188, 65 e ainda ganhei move speed. Derou. erou, Errou. Você Esse item brokenzíssimo, mano. Não sei se é o melhor item do jogo no, no Echo, velho Mas é bom, né, mano? dá um speed, dano, GG E vida! Tá Até que pariu E qual é a playboy? Uh! Errou de novo, chefia? Olha esse Graves, mano Olha esse Graves, mano Balanceados aqui É entre e sai, chat é Entre e sai, bro A gente tem muito cooldown Muito move speed, mano A gente só entra e sai toda hora, velho Ainda mais tem um trash pra facilitar isso Delicinha, delicinha Vai ter dragão, tá ligado? Mas só eu pegar alguém de prevenido aqui, mano em. a Piranha! Flash ult! <risos> cara, que, que eu só. O <risos> que eu. só não recuei, cara! Eu queria ver se eu dava um one-shot no EZ, mano. Que era QQE. Nossa, que troll, brother! Não, trollei aqui. Ah. Cuidado, queridozinho, cuidado! Aaaaaah! Meu trás vive! Filha da puta! Não foi você que me matou, cara? Desgraça! Canalha, mano, canalha errado! Usou o pré-dano game, Juqueira? Cara, eu usei duas vezes, mas eu tô esquecendo mesmo. Ó, vai ativar agora. Um, três, dois. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice. nice. <risos> Tô na tua mente, moleque. Tô na tua mente, Ezê. Tô na tua mente, moleque. Eu tô na tua porra da mente, filha da puta. Não vai acertar, amigão. Não vai acertar nunca. Tipo, nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Não, Trechão. A gente precisava, meu querido. Não, meu queridão. Caramba por si, caramba por si. Não tinha como, gente. Eu tava sem mana. Ó, 200 de mana, cara. 200 de mana no máximo esse ordinário, velho. Será que eu mato? Tem até que testar, né, mano? Com os mais vermelhos eu tinha mais confiança. Tchau. Tem uma soraca aqui. Meu medo era os caras iriam barão, velho. Mas agora meu time tá indo barão e tem dois aqui no bot, chat. Beitadinhos, beitadinhos, mano. Só que o Graves... O Graves tá lá, velho. Eu não tô. Só que tem dois aqui comigo, mano. E aí, time? E aí, time? O que vocês vão fazer? Cara, meu time não guivou. Só que... Gente... Ai, não, gente. 3x2 vocês tinham que ganhar, né, seus putos? Nossa, a gente perdeu 3x2, mano. A gente perdeu 4x2. A gente perdeu 4x2. Aí, dá uma complicadinha, hein, mano. Mas vambora. E <risos> olha esse homem é muito doido, brother. <risos> Vem, Soraquinha. Vem, Soraquinha, sua piranha no caralho. Outros zonas, tio. Eu também tenho piranha. Fazer. Caraca, perdeu duas zonas! ela deu duas zonas, mano. Tu mata, chefe. Otário. Otário! Que bicho bronco, que é da porra! <risos> Entra e sai, entra e sai, entra e sai, maluco É Double nível, não é não, velho Não, é Dragão, é Dragão, bem melhor, mano É Alma, porra, porra, porra, Ui ó, oh! ó. Oh! eu desviei, o bagulho me deu dano XD. Caraca, muito forte, né, mano Com esse ímpeto aqui eu gostei pra caralho, velho Ímpeto cósmico. Vou deixar uma piquezinha aqui Vou entrar, hein Nossa, viram? Eu tomei, mesmo não tomei os estanque? O que aconteceu? Entra e sai, chat. Lembra? Entra e sai. Entra e sai. Ai! Ô tio, tu tanca muito, cara. Qual foi? Ele tanca muito, mano. Ó, ó. Olha isso. Olha isso. Ha, Reviveu! Revive nós, caralho! É fogo! Agora. Didi. Ah, vai, vai, vai, vai, vai, vai. <risos>